Eles já não se escondem mais e já tomaram as ruas de cidades na Europa. A ficção imitando a realidade, ou a realidade imitando a ficção. Poltergeist assombra uma casa ferozmente. Homem possuído arranca a cabeça de duas criaturas com as próprias mãos. Suposta fada capturada na Finlândia. Homem cobra come gato sem mastigar. Criatura apavorante filmada rastejando em alta velocidade numa floresta. Mas se aproxima de algo escondido no meio do mato e descobre algo aterrador e muito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 a criatura parece uma borboleta com membros humanos, o que remete à criatura mitológica das fadas. O mais incrível é que ela ainda se move, ou seja, temos aquilo que pode ser uma criatura mitológica capturada viva. Mas eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários se é real ou não. Este é o pastor mexicano Gerivaldo Fernandes que abandonou a igreja para viver entre os animais. Segundo relatos, ele sofreu um trauma mental diante das acusações de que ele estaria tendo relações com mulheres casadas no gabinete da igreja. Ele teria enlouquecido, tamanha foi a vergonha que passou ao ter os casos expostos nas redes sociais. Trata-se de um caso raro, mas o interessante é que na bíblia já ocorreu algo semelhante no o rei Nabucodonosor, por desobedecer a Deus, foi condenado a viver entre os animais e como um animal. Segundo muitos, ele teria sido o primeiro lobisomem. Aqui temos um vídeo que eu torço para que não seja real. Vemos um homem cobra simplesmente comendo um gato diante das câmeras. Ele engoliu o felino sem mastigar em um segundo. Isso é bem característico das cobras que engolem suas presas sem mastigar por meio de sua boca flexível. Prestem bastante atenção nessas imagens. Agora me explique, o que é isso? É difícil compreender, pois parece muitas coisas ao mesmo tempo. Parece um ovni rastejando, um animal correndo, e quando visto de perto, uma grande criatura com uma longa cauda. Na sua opinião, o que é isso que nossos olhos estão contemplando? Aqui temos duas atividades paranormais registradas em uma casa que dificilmente alguém terá a audácia de dizer que é fake. câmeras de monitoramento capturaram uma TV se movendo bruscamente por meio de algo invisível, por uma energia espiritual que interfere no espectro material. Note que não há nenhum tipo de linha ou corda na TV, nem ninguém movimentando nas extremidades. O cinegrafista ainda aproxima a câmera para certificar. A geladeira também foi alvo da atuação do suposto poltergeist. Este caso foi registrado bem aqui no Brasil. Uma mãe estava retornando da sorveteria com suas filhas quando algo lhe chamou a atenção. Ela viu alguma coisa se movendo no meio do mato. Vai lá? Não, mãe! Mãe, não vai, não! Mãe, eu tô. Mãe, não vai, não! Mais atentamente, vemos que há algo vestido de branco se movendo entre os arbustos. E quando ela se aproximou, a criatura correu. Assustada diante do desconhecido, ela bateu em retirada em total desespero. Mãe! A pessoa está possuída pelo demônio, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Nas imagens, vimos uma equipe de caça fantasmas correndo atrás da criatura, demônio materializado. Enquanto muitos hesitaram em se aproximar, um jovem possuído pelo diabo avançou, fechou o caminho com um muro de fogo e simplesmente arrancou a cabeça das duas criaturas com as próprias mãos. Meu Deus, aqui é cara louco! Olha ah, ah ah ah, ah, Louco! Olha ah, ah lá, olha ah lá! Ah lá. Ah, ah, ah. Meu Deus! Que isso, mano! Que isso, mãe? Que isso? A cara de bunda dele, mano. Seus amigos ficaram com medo e em estado de choque diante do que presenciaram. E aquilo, galera? Meu Deus. Ele virou giraia! Tá louco, Vai giraia? Tá legal de queimar? Susto, velho. Você que gosta de se banhar em rios, lagos e córregos sem saber o que tem lá, olha o que pode acontecer com você caso haja alguma ferida em seu corpo escorrendo sangue, pois mais pequena que seja, sim, uma única gota é o suficiente para dar origem ao ataque das piranhas. Imagine sua perna sendo triturada por essas criaturas, iria ficar só no osso. A dor seria a pior possível. Essa cena aqui para muitos foi um exagero. Seria inimaginável uma cidade inteira naufragar no mar, mas será mesmo? Você acredita que existe vida inteligente alienígena vivendo camuflado entre os humanos? Um exemplo disso seriam um seres reptilianos, uma suposta raça de humanoides répteis hostis que visam ditar os rumos da humanidade para no futuro escravizá-la. Já conseguimos até imagens desses seres no meio de nós, mas o que vocês viram agora foi além de uma camuflagem. São imagens de seres extraterrestres andando pelas ruas de Paris às claras e sem qualquer tipo de disfarce como cidadãos locais. A passagem dos humanoides chamou a atenção de várias pessoas nas ruas que correm para registrar fotos com essas criaturas. São seres brancos com olhos e crânio avantajados e uma estrutura corporal semelhante à da raça humana. Inclusive, tem um meio cavanhaque. O interessante é que parece que as pessoas já estão bem habituadas com a presença deles. Outras nem tanto. Será que estão escondendo essa realidade do mundo aqui no Brasil? Será que os alienígenas já se revelaram e nós estamos sendo os últimos a saber? Bom, deixe a sua opinião nos comentários. Nós viemos à Terra em paz. Não queremos causar destruição, fome, nem fazer qualquer tipo de maldade com a raça humana. Nós somos amigos. Embora nós não tenhamos uma aparência muito agradável, nós queremos compartilhar com vocês o nosso conhecimento e também incentivá-los a buscar cada dia mais por conhecimento. Nós viemos para evitar que coisas ruins aconteçam na Terra. Por isso que nós temos uma boa relação com seres humanos A nossa cultura. A cultura preza pela paz e pelo amor Não toleramos qualquer tipo de violência No nosso planeta não há crimes, não há maldade Nós somos seres evoluídos E queremos que vocês também sejam como nós, seres de luz